Questão de postura, educação postural para a comunidade, ao é nome do projeto da professora Adriane Vieira, professora aqui da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da URCS, um projeto que tem por objetivo prestar atendimento de educação postural individual e em grupo para a comunidade interna e externa a de um projeto que foi premiado aí como uma das melhores tertúlias do último salão de extensão. Professora Adriana, muito boa tarde. Boa tarde. Queria uh, iniciar esse nosso papo falando... Uh, bom, a questão de postura realmente é um, é um problema que atinge muita gente, né, um percentual grande da população. Desde que idade é importante as pessoas atentarem para a questão da educação postural? Olha, o ideal seria já começar na escola, né? Quando a gente vai já adquirindo alguns hábitos que a gente vai levar, provavelmente, por muitos anos. Então, os hábitos posturais, eles começam a se organizar, se estruturar já na primeira, segunda infância. Né? Então, hábitos de sentar, hábitos de pegar objetos no chão, hábitos de permanecer em pé. Então, a gente, dentro da, dessa área, a gente também tem projetos na escola para tentar ir trabalhando essa questão desde a infância, mas né, o que se sabe é que muitas vezes as pessoas vão procurar realmente um um olhar mais cuidadoso para a postura na vida adulta. Quando começa a sentir as primeiras dores. Exato. É, porque enquanto a gente consegue se movimentar sem nenhuma restrição, a gente presta pouca atenção à nossa organização corporal. né Então, realmente as dores são normalmente o motivo que nos levam a começar a prestar atenção. Quando a gente não consegue mais estar na vida, né, e realizar nossas atividades com facilidade, porque existe um impedimento que é a dor, então é o primeiro momento que a gente começa a pensar, bom, como que eu estou me movimentando, ou que movimentos eu posso fazer ou não posso fazer para evitar ou amenizar essa dor que começa a incomodar. Como toda questão de saúde, né, professora Adriane, é uma, é, a, a gente é, tem uma dificuldade muito grande é, em prevenir e vai direto para o remediar, né, porque é, a gente deveria tentar para essa questão de postura já desde muito cedo e justamente quando começa a dar problema é que a gente, é, é que a gente começa a cuidar com isso, né. É, até porque a postura, ela está muito relacionada a um contexto cultural, então, a gente não se move de acordo com o que seria mais adequado, mas com o que a cultura vai nos propondo. Né? Então, tem uma questão importante de gênero aí, uh, o que é adequado de movimentação para as mulheres, às vezes, é diferente do que é adequado para os homens. E, principalmente, na adolescência, que é essa fase de transição, tem toda uma identificação com o um grupo social ao qual se pertence. E, muitas vezes, a gente se movimenta de acordo com... Um, uma forma que é bem aceita dentro desse grupo social. Né? Seria nessa fase, principalmente, que as pessoas começam a desenvolver os principais problemas de postura? É, eu diria que um pouco antes, mas eu acho que essa fase é uma fase importante, porque é um momento onde a identificação com o outro, com o um grupo, né, o qual tu tá pertencendo, que seria os adolescentes, faz com que tu te permita alguns... Alguns posicionamentos com o corpo e outros não. Né? Então, por exemplo, se agachar para pegar um objeto no chão, usando bem a coxa femoral, que gera um movimento da pelve, muitas vezes na nossa cultura ele é um movimento pela questão que envolve a sexualidade, que a gente tem dificuldade. Então, a gente começa a evitar um movimento adequado da pelve, porque a gente não quer expor, de repente, né? o que a gente diz, o traseiro. Então, a gente tende a usar a coluna e segurar a pelve. E aí, a gente normalmente usa mais movimentos na coluna do que na articulação do quadril e isso vai fragilizando um pouco a nossa coluna lombar pela mov mov movimentação excessiva dessa região em detrimento de uma falta de movimento na nossa articulação do quadril. É uma questão, uh, que a gente já nota nesse nosso começo de conversa, é uma questão muito, uh, também pega por um lado humano, de, de ciências humanas, sociológicas, enfim, uh, é bem interdisciplinar, não é apenas uma questão de educação física, de saúde, né? Tem todo esse, esse lado também cultural que pesa muito nessas questões, né, professor É, o nosso comportamento, ele é sempre biopsicossocial, né? Como a gente costuma dizer. Eu não me movimento somente pelo que seria adequado, mas pelo significado que esse movimento tem dentro de um grupo, de uma cultura, de um meio social, de um contexto social. Então, a gente imita. A postura tem muito a ver com uma imitação e uma identificação. E nem sempre aquilo que a cultura considera o mais adequado é o que é mais adequado a nível de estrutura biomecânica do nosso organismo. Falando um pouco sobre o projeto, então, o Educação Postural para a Comunidade. Eu queria que a senhora contasse primeiro um histórico desse projeto, uh, enfim, a partir de, de, uh, do, do que que vocês enxergaram a necessidade dele ser desenvolvido, o que que despertou em vocês essa. Esse é um projeto novo, a gente deu início, a gente começou ele, alguns atendimentos, junto a um outro projeto que a gente tem de avaliação no final do ano passado. E aí, pelo interesse dos alunos e pelo interesse da comunidade, a gente resolveu estruturar ele com um projeto específico. E ele surgiu muito por uma demanda da própria comunidade dentro da Ezefide. A gente tem tantos alunos como servidores, professores que apresentam dores crônicas e que volta e meia, como eu e a professora Cláudia Candotti, somos da área da... Avaliação e Educação Postural, eles nos procuravam sabendo, querendo saber se existia alguma intervenção, se a gente poderia ajudar de alguma maneira. Então, a gente motivada por isso e, e para também propiciar um espaço de aprendizagem para os alunos, a gente resolveu montar esse projeto. A professora Cláudia trabalha junto também nesse projeto? Sim, a gente tem trabalhado juntas e a gente é, pensou que seria importante ter esse espaço porque a dor crônica, infelizmente, é muito comum hoje na nossa sociedade. Então, até mesmo os jovens, os nossos estudantes da educação física, da fisioterapia, já apresentam alguns quadros de dores crônicas que a gente gostaria de propiciar esse espaço. Então, tanto para favorecer e evitar que essas pessoas ainda tão jovens convivam com isso por muito tempo, como também, como a gente tem a disciplina, tanto dentro do curso de Educação Física ou da Fisioterapia de Educação Postural, seria uma maneira dos alunos verem ou, ou trabalharem dentro dessa perspectiva para além da sala de aula, né? Porque a sala de aula sempre, a parte, mesmo que as nossas disciplinas tenham partes práticas, ela restringe um pouco a possibilidade do aluno desenvolver essa habilidade, de lidar com... Um, um paciente. Então, é uma marca da extensão é da Ezefide, né? Essa, essa questão de poder atender a comunidade ao mesmo tempo servir de, de, de um laboratório prático para os alunos. Isso. Né? É. Que, que eu acho que é muito importante. Eu acho que a extensão, ela ajuda muito o aluno da graduação a poder ter essa vivência para além das atividades de ensino. E já porque... Eu, Uh, normalmente os estágios são mais no final do curso, então a extensão ela dá esse espaço, propicia ao aluno essa aprendizagem um pouco antes, assim ele já vai desenvolvendo várias habilidades, que é só no convívio com, né, com a outra pessoa, com esse relacionamento interpessoal que ele vai uh, realmente desenvolver. Então a gente acha muito importante, a gente tem vários projetos de extensão, mesmo lá dentro da... Porque como trabalha com saúde, trabalha com pessoas, eu acho que é muito importante essa vivência é, o quanto antes para os alunos. E a nossa ideia é poder, poder propiciar esse espaço. Claro. E como é que funciona o projeto? Sistemática de aulas? Como é que A é gente que realiza os atendimentos às sextas-feiras da tarde, e a gente também tem o de, o de atendimento, de educação postural, são, acontece às sextas-feiras da tarde. Mas, segundas, quartas e sextas, a gente também tem esse projeto de avaliação. Então, as pessoas são avaliadas, a gente fornece um laudo postural. E, identificando que a pessoa tem algum problema, que a gente acha que pode ajudar com o projeto, a gente convida se a pessoa gostaria de receber até oito atendimentos. E aí, ele é encaminhado para os atendimentos. E após essas oito intervenções, ele volta para uma reavaliação. E, então, e a gente faz reuniões com os alunos semanalmente para discutir os casos, para pensar em estratégias. Eu estou sempre junto no, nos atendimentos, então também ah, algumas vezes contribuo de alguma maneira para ajudar o aluno a pensar na estratégia, a fazer o raciocínio clínico de qual o foco da intervenção. E quais são os problemas de postura mais comuns que vocês têm encontrado das, nesses atendimentos? As dores na lombar e na cervical são sempre as preva mais prevalentes. E em termos... cada um tem um, uma organização e cada organização corporal tem alguma, alguma área de fragilidade. Então, não tem assim... Uh, como é que eu vou dizer... A gente, é muito Eu, pergu né? Eu pergunto porque o, o público ah. que está nos ouvindo certamente muito provavelmente tem seus problemas de coluna ah. também e, e, e seria importante também a gente trazer um pouco de informação para ah. justamente poder ajudar, a, mesmo, claro não é a mesma experiência de estar no projeto, mas Sim. poder dar uma, uma, uma, uma ajuda no sentido de corrigir, né? Porque são problemas muito comuns que atingem Sim. muita gente, Sim. né professora? É, normalmente a gente encontra uma dificuldade grande no posicionamento da pelve, a pelve ela é a base da nossa coluna, né? porque o sacro que é o osso que vai dar início à coluna, ele, o posicionamento dele no espaço é muito importante para a manutenção das curvaturas da coluna. Então, se tu não tem uma boa mobilidade desse quadril, ele interfere no posicionamento dessa coluna. Né? Então, muitas vezes os alunos, pelo menos quando que a gente tem trabalhado bastante com os próprios alunos da UFS, não só lá do campus, mas de outros é a dificuldade de permanecer sentado muito tempo, né? várias horas ao dia e conseguir manter uma postura que facilite a manutenção, do permanecer sentado. Então, muitas vezes essa é uma queixa que a gente tem bastante, a cervical muito relacionada ao uso do computador, então a dificuldade de achar um um ambiente de trabalho que seja favorável, então, os alunos utilizam muito o estudo na cama, então, né, com apoio <risos> inadequado, com várias torções, e isso acaba sendo uma posição que provoca dor e que aí faz com que, com a repetição daquela atividade de forma inadequada todos os dias, essa dor permaneça constante. Mas cada caso é um caso, claro. né? a gente não tem, assim... Por isso que a gente faz a avaliação da postura estática, faz vários testes para ver como é que está a força, a flexibilidade. A gente trabalha muito com a consciência corporal para tentar entender como que essa pessoa se organiza. A gente olha muito para como também ele está realizando as atividades de vida diária, como por exemplo, como que ele está estudando, como que ele está trabalhando no computador. Às vezes a gente atende pessoas de mais idade, principalmente mulheres, então a gente avalia como que elas realizam as tarefas domésticas, é bem diversificado claro. o tipo de queixa e a causa, porque o que a gente tenta é identificar a causa, né? o que está que gerando aquela dor. A gente não, nossa intervenção não, não é direcionada para um alívio do sintoma. Apesar de que, claro, a gente vai fazer terapia manual visando também né, esse relaxamento, essa ajuda no alívio da dor, mas o nosso principal objetivo dentro do projeto é poder ajudar a pessoa a reorganizar seus hábitos posturais para a realização das atividades do cotidiano. Então, a gente precisa identificar qual é a atividade que ela está encontrando dificuldade e que tipo de Uh, organização corporal, ela está uh, utilizando que possa estar tá sobrecarregando e que possa estar tá gerando esse desconforto. Imagino que pela qualidade do trabalho, o retorno desse público uh, ao tratamento de, dessas sessões seja bastante positivo, né, É, pessoa. a gente está tendo um retorno muito favorável. É, é muito gratificante, né, poder ver as pessoas indo melhorar, entendendo porque que alguns processos são repetitivos, né, e, e elas, toda semana, então, elas nos trazem o retorno de como é que foi a semana, a gente também dá alguns exercícios e algumas orientações para serem colocadas em prática durante a semana, e a gente vai fazendo, então, a gente encontra os pacientes só uma vez por semana, mas a gente tenta propor tanto exercícios como cuidados no dia a dia que possam ser colocados em prática durante a semana. Para a gente encerrar nossa conversa, professora Adriane, uh, participação no Salão de Extensão, o projeto foi premiado como uma das melhores tertúlias, como é que foi essa experiência lá no Campos do Vale? Olha, foi muito rica. Uh, as alunas foram apresentaram muito bem, né? a discussão durante a, a tertúlia de todos os grupos foi muito rica, e se falou muito justamente disso, da importância da extensão na formação, do estudante nesse espaço, muitas vezes extra-muros ou extra-sala de aula, onde eles podem realmente ter essa vivência. E foi muito interessante também, porque uma das questões é como que isso motivava os alunos a estudarem mais, e os relatos foram muito bons no sentido deles dizerem de que como a relação com a sala de aula modifica quando eles têm a oportunidade de ir a campo, de... Uh, buscar informações, de tentar melhorar o relacionamento com as pessoas. Até tinha uns grupos da veterinária falando de como era importante eles... Porque muitas vezes o veterinário vai pensar no animal, né? Mas muitas vezes eles precisam lidar com as pessoas que são os tutores desses animais e como que esse, como os projetos onde eles têm que interagir com as pessoas, das orientações, faz com que a experiência de formação deles amplie. Muito bem, professora Adriane Vieira, coordenadora ao lado da professora Cláudia Candotti do projeto Educação Postural para a Comunidade, muito obrigado pela sua participação aqui no Extensão em Foco e parabéns pelo excelente trabalho que é desenvolvido por vocês aí nesse projeto tão importante. Vicente, eu que agradeço o convite de estar aqui, de poder estar divulgando e estamos lá prontos para receber pessoas que tenham interesse em entender melhor sua postura, em poder cuidar um pouco mais de si no cotidiano. Estamos abertos e é, esperando novas Participantes do no nosso projeto. Muito bem. Vamos agora às notícias da extensão. A publicação Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, catálogo geral 1910-2014, é finalista do prêmio ABU 2016. O catálogo reúne textos de professores e alunos do Instituto de Artes da URGS sobre o acervo da Pinacoteca e registra o inventário de obras da instituição. A premiação é promovida pela Associação Brasileira das Editoras Universitárias. Os vencedores serão conhecidos no dia 16 de novembro na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. Duas peças movimentam o final de semana da Mostra do Departamento de Arte Dramática. A peça Ficções, Odis Mínimas, será exibida hoje, às 8 da noite e amanhã, às 3 da tarde, na Sala Alziro Azevedo, na Avenida Salgado Filho, 340. Já Almodóvar Autopeças ocorre às 8 da noite, hoje, amanhã e domingo, na Sala Corpo Santo, na Avenida Paulo Gama, 110, ao lado do Cinema Universitário. A mostra do Departamento de Arte Dramática traz os trabalhos produzidos ao longo de 2016 pelos alunos e oferece ao público a oportunidade de assistir aos trabalhos de conclusão do curso. O Planetário da URGS tem neste fim de semana o fechamento de sua programação de outubro. No domingo, às quatro da tarde, a programação infantil contará com a animação O Príncipe Sem Nome, que conta a história de um príncipe que vive sozinho em um planeta distante. Às seis da tarde é a vez da animação adulta 2035, uma viagem pelos planetas. Nela, uma nave parte da Lua e realiza uma exploração científica pelo Sistema Solar. O ingresso para ambas as atividades é 1 um quilo de alimento não perecível. É recomendado chegar com antecedência, pois não será permitida a entrada após o início das sessões. Extensão em Foco tem produção e apresentação de Vicente Fonseca, técnica de Luiz Fogassi. Voltamos na semana que vem.